Estrela, estrela, porque ser assim perder, ganhar, mas não desistir, vida, vida, só que celebrar. cair no chão Mas ainda salvar Do ódio Eu sei Que sua arma calor Lutar, morrer Profissão de fé Deixando a dor Errar, talvez, mas não me calar A estupidez vai me ameaçar, mas vou